2x1 Explode no, no quarto set Vamos pro Caça Estrela, vai ser tudo no último, hein? Mas tem que dar Brasil, gente Pelo amor de Deus, hein? Vamos que vamos Você viu que os caras colocaram Spike também, Decão? Spike nos dois times Eu fiquei é... muito impressionado com a utilização dos dois, né, Brudão. Exatamente E é isso aí, vamos pro último set Agora Agora o bicho vai pegar, Odekão Sabe por quê? Esse caça-estrela é muito, é muito complicado, mano. Fica até ali os 30 segundos sem saber nada o que tá acontecendo. Nos 30 segundos finais, é uma loucura, hein? Meu Deus do céu. Então a gente já tem na tela também um mapa que vai ser utilizado nessa verdadeira, finalíssima Layer Cake, broão. Um famoso bolo de, bolo de camadas. Exatamente. Ó, oh, o Mr. Dudu mandou ali uma hashtag Bruco, uma donation, show de bola, valeu! Opa, Mr. Dudu, muito obrigado pelos R$2 que você tinha mandado antes e mais R$2 com a hashtag Bruco. Dudu, tamo junto demais, muito generoso Exatamente. da sua parte e hashtag Brocou presente aqui na finalíssima do Brown. Sempre junto, tamo junto. Ó, oh, e galera, agora é a hora que vocês têm que ajudar. Porque agora os caras tão lá, né, pensando em agora, galera, vamos pra cima, vamos ganhar. Então agora tem que vir aquela força de lá de trás, sabe, lá de, do fundo, então manda aí no chat, hashtag go INTZ, porque vai dar bom. Então manda aí, hashtag NTZ, hashtag GOINTZ, hashtag GoBrasil. O importante é apoiar. Rapaziada, mostrem seu apoio em forma de likes, compartilhem a live, se inscrevam no canal, claro, se inscrevam bem aqui embaixo, aproveita que você está aí embaixo, clica no link aí na descrição para acompanhar tudo de bom do competitivo do Clash e no Brawl no canal do Brunão, que também está na descrição, demorou? Aí sim, tamo junto, vamos lá. E. Bora aqui, bora. Mais uma coisa aqui, Brunão. Na descrição nós também temos o Twitter da competição, se vocês querem saber de tudo. Ah, sim, Da tá Gems, que é, realiza aqui a Libertadores, tanto de Brawl Stars quanto de Clash Royale O link deles tá na descrição também. Aí sim, show de bola. Isso é bom porque a Gems tá apoiando todas as competições, né? A gente já participou da. A gente já fez a Gems brasileira de, de Clash. Já fez a Libertadores de Clash, Libertadores de Brawl Stars. Vamos fazer também a Gems. Brasileira de, de, de Brawl Stars também, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, a gente só tem a ganhar com essas competições que enaltecem aí o Brasil e deixam os times mais preparados para o Mundial, né, Decau? Sim, com certeza, Brunão. E pensando no futuro também, né? Quando a gente tiver na casa de repouso lá, Sim. tendo que trocar as fraldas, eu e o Brunão, infelizmente, não vamos participar das competições de dominó, porém, nossas vozes estarão presentes lá, né, Brunão? Exatamente. Nós vamos lá para do retiro dos artistas, né, Decau? Lá no, estado, lá no Rio de Janeiro. Retiro na dos rana... artistas, você é louco. É. Narrando o truco, narrando o dominó, o bingo. Cara, a gente <risos> vai ser Narrando bot, bote, a bote, decão. É narrando o bote. Olha a bola! <risos> vamos que vamos. Então, ó, lá tem... Começou o caça-estrela, decão. Brunão, quem que você pegou aí? Eu peguei o Tomás. Eu também. Então, beleza. Bom, vamos que vamos, então. Ó, tá certo. tem Piper dos dois lados. Mr. P e Tiki por parte da... do time da NTZ. Brock, Tiki e Piper pelo time da... Da Explode, a Explode veio mais tradicional zona aí perto do que a gente conhece E o time da NTZ mudou ali um pouco com aquele Mr. P, né Veio o Mr. P no lugar do Broto. vamos ver como vai ser O Mr. P é muito chato, atrapalha demais, né Pega de longe, vamos ver se vai funcionar aí Já Por enquanto, um 3x0 pro time da Argentina, hein é, tomando bastante dano ali, a NTZ até o momento, para ir pro, vai tentando trocar ali com o Nimrod, ele que tomou um pouco mais de dano, o Marcel vai tentando conectar seus filhos ali, mas ainda assim 3x0 para Explode. É, muito, esse daqui é xadrez, esse caça-estrela, no competitivo é xadrez, não é que nem a gente que joga faz 40x25, 32 a 70 é uma loucura. Aqui <risos> ah, é 3x2, 5 x 7 A, a gente faz assim né, Bruno, pô, eu morri, eu vou pra cima de novo, pô, eu morri, eu vou pra cima de novo. É, é exatamente. E aqui tá 5x0. A Viper a do, do time da Explode tá mandando bem, mas eliminou ali o Fred Crow 5x5, 5, agora cai também, o Guido consegue. Muito bem ali, eliminação, empatou tudo. Tá tudo em aberto, Decão Conseguiu utilizar seu super ali o Mr. V agora, enviando seus robôzinhos para cima. O Linvod dá aquela fugida com o acessório, mandou é. muito bem, tudo empatado até o momento. É, porque o Fire vinha sedento por... Pela cabeça do Dinrod ali Vamos ver se vai funcionar Aparece ali o, o pinguinzão Momentos finais, 10 segundos Aquele momento perigoso. Consegue a eliminação Firecrow ali no momento final Agora é só segurar meu amigo Que isso? GG! Marcel que segurar? Mais uma. Que segurar o que Bruno? O Marcel ali eliminou dois que no isso? finalzinho Aumentou a vantagem de 5 a 5 Pra 12 a 5 A NTZ controlou totalmente no final Exatamente, e olha quem foi o craque É o Faricru, meus amigos Que beleza, hein, que beleza Eu ia falar no começo que já ia dar a NTZ, era certeza Porque eles tinham skin na Piper Enquanto que a Explode Game não tinha <risos> Aí a NTZ começou a ficar atrás não comentei é, nada diferente. Mas, é né Exatamente, que beleza, hein, que beleza 1x0 Brasil, estamos por 1, decão E aparentemente já temos a próxima partida rolando Os caras não querem saber de esperar de nada Vamos embora Meu Deus do céu, vamos lá Oh, meu Deus, é agora, meus amigos. Caramba, Mais uma lá. vez, Championship tipo 1 point, no Brasil já, hein. Ali para a INTZ. Se eles levarem essa, o Brasil é campeão da liberta. Exatamente. Tá Olha, você viu que o Minhod ali trocou de lugar com o com Fantasy? Aí o Fire já acompanhou. Falou, opa, pera aí que eu vou aí também. E eliminação, do elimina o Thomas, que beleza. Já tinha gente no chat falando que o Mr. P não ia fazer nada, mas ele consegue eliminações importantes ali para a mais uma, Firecrow eliminando em Rod. As laterais estão dominando totalmente, hein? O, o, o Firecrow e o Guido estão dominando as laterais. 5x0, as duas eliminações pela lateral, mais o ponto do, do Marcel. Mais uma eliminação, agora o Marcel faz a boa. 7x0 pode ser agora, Dacão Um minuto pro título. Já tem ali o robozão do Mr. V batendo bastante, já tá enfurecido em Rod, vai tentando sobreviver. Olha a vida ali do Fantas Vai tentando fugir, 112 de vida ali. Ficou por pouco, quase, quase caiu. O Fire tá avançando, não quer segurar não, hein? Tá tentando avançar, tentando botar pressão. Vamos ver se consegue o Fantas... Nossa, bela fugida do acessório ali do, do Fire Crow. 7x0, 7x0. Cada dia é um 7x1, ainda. cara. Pode ser que seja a nossa vingança. Queremos 7x0 0 mesmo, 0 não 0 pode já, dar cara. chance Isso. nenhuma, Brunão. 9x0 do. De... Dominação total do NTZ, faltando 15 segundos Exatamente, 9x0 Brasil O Guidu tenta ali, eliminação 11x0 Firecrow dando show nessa final 13x0 Firecrow tá impossível, daqui né, Já pode comemorar porque o Brasil é campeão da Libertadores de 2020, rapaziada Deu o NTZ O Firecrow jogou o que sabe Destruiu o Firecrow Não é que ele ganhou, ele destruiu Pelo lado esquerdo E o, o é claro, o Marcel e o Guido Fizeram lindo, lindo, lindo Guidu Guido dominando total Um belo jogo Vitória merecida Pro time da NTZ, campeã Da Libertadores de Brawl Stars Que absurdo A gente viu aqui Bruno, O Firecrow tá presente no chat também Mandando um pega O cara só mandou um pega, tá bom, beleza <risos> Exatamente, campeões! Campeão pode tudo, Decão. GG! Parabéns Deu o Brasil, Decão! Deu o Brasil! Hum, meus parabéns ali no finalzinho. Não, deixaram pro final, cara. Isso aí eu gostei. Nossa, botou emoção, é botou jogo bom na tela. Isso. Foi uma final perfeita pelo NTZ. Ó, oh, os caras tão falando que esse menino joga é absurdo, mano. Esse cara. Fire, me engravida, Fire. Tamo <risos> junto, moleque. Você tá louco. Que esse moleque joga é absurdo, mano. Que que é isso? Mas é claro, o, olha, o, o que o o Guidu jogou na direita, foi absurdo nesse segundo jogo, o Guidu destruiu o Nimrod, destruiu o Nimrod Olha galera, muito obrigado a todos que acompanharam essa finalíssima aqui da Libertadores, agradecer o pessoal da James ao Brunão narrando aqui do nosso lado novamente o pessoal da Supercell colocando a finalíssima dentro do jogo também foi uma final perfeita por todo lado que você olha né Brunão? Todo lado, todo lado galera tá falando, esse time realmente Decau, isso é verdade, galera tá falando e isso virou até meme na, no Twitter esse time é ridículo, Decão. Esse time é ridículo. Não, não tem como. Esse time é ridículo. <risos> Absurdo. Só dou meus parabéns aí. Argentina Vista vice. Tamo junto. lugar de tirar na cama. É nóis. Vamos que vamos. <risos> é claro. Campeões, meus amigos. Olha, campeão, terceiro lugar e o melhor de tudo. As duas em cima da Argentina. Aí. Exatamente. Aí não tem como. Campeão e terceiro lugar. Que beleza. Deu bom pra gente, hein. Deu bom pra gente. Olha, Brunão, Eu acho que Brucou combinou com o Faricão. Ai, não é. queria falar nada. É, mas... olha. Parece emoção... Emoção deu bom. INTZ campeão, pé quente. É, meus amigos, vamos que vamos. Caramba. Bom, rapaziada. Oh, tudo que é bom, uma hora tem que acabar, não é mesmo? É, é. INTZ campeão, parabéns aí aos brasileiros, parabéns aí, Lógico de Gaming também, a Team Samurai, que fizeram bons jogos. E, Brunão, acredito que vamos ficando por aqui. Queria agradecer é aí pela presença. Muito obrigado por narrar aqui ao nosso lado novamente e mais uma pra conta, hein? mais uma pra conta, mais um torneio mais uma de pé quente, tamo junto Decão. deu muito bom pra gente fechando os trabalhos, obrigado a todo mundo que tá no chat, obrigado aí a participação dos, dos caras que manjam do jogo muito, o Const tava aí o Fire tava por aí também, a galera toda chegando junto, foi muito legal, muito obrigado a todos vocês que fizeram esse show e é isso, contem com a gente aí, precisando de Bruco é só chamar que nós estamos aqui pra narrar, cara e é o que a gente gosta, que a gente sabe fazer. Claro, sempre agradeço e sempre quero agradecer. Muito obrigado, Supercell. Muito obrigado aí. Valeu, Fire Fire mandando lá melhores narradores. Tamo valeu, Fire Tamo junto. Agradecer, é claro, aos community managers da Supercell, do Brawl Stars, que sempre estão com a gente. Dão aquela moral. Obrigado pela confiança. Valeu, João. Valeu, Gabriel. Tamo junto, manos. É nóis. Contem com a gente. E é isso, Decão. Obrigado por estar tá recebendo de novo aqui no seu canal. Tamo junto, Brunão, sempre de portas abertas para vocês, para a galera também querendo acompanhar a Clash Brawl para Stars, tudo de competitivo. A gente vai trazendo tanto aqui no meu canal que vocês podem se inscrever aqui embaixo e no Brunão também que está na descrição. Vamos ficando por aqui, muito obrigado novamente pela presença, vocês são férias demais. Nos vemos nas redes sociais, né, arroba Deco do canal e... Ah, o Tecão, vamos lá pro Twitter todo mundo conversar e zoar o Firecrow, zoar o Conce, zoar por o Marcel, dia. Guidu, todo mundo. Por Bora dia. lá pro Twitter. Bora pro Twitter então, rapaziada Acompanhem lá que agora o pós-jogo A festa do pós-jogo Vai ser no Twitter Então, muito obrigado novamente Vamos ficando por aqui E um abraço, garotada Falou! Tamo junto falha Pelão!